Calma oh, aí galera, liberou ainda não, Ou eu não vi, ah, não é possível que o cara vai morrer ali, mano Ah, ele virou pra dar skill, mano, em vez de andar reto, trollzinho Olha, tá vendo esse lagzinho, tá vendo que tá dando uma... parece que ele tá cagado o personagem O do Juk, você falou? Mano, o do Jukes é mais intenso porque ele trava muito, o meu ele, ele é por pouco tempo mano. Ó a janela, hein galera, esse aqui é janela, eu poderia estar tá farmando minha jungle, mas eu encontrei uma janela Ah, base, doidão Parece que tipo assim Esse lagzinho Parece que a família Tá usando o Wi-Fi da casa E tá pesado, tá ligado? Pra carregar as coisas Mano, eu tinha que matar Esse malfight Antes que ele pega vocês nível 6, velho Tem um arde então. aqui, ó Aí ah, é F, mano Não, não na, na moita? Boita. É, não na moita tá, tá aqui Caramba, mano Boa, boa, boa Visão sua, velho Ai mano, o Malfight andou pra cima, ele fez certo, velho. ele não vai morrer, vocês botam a fé, galera? Boa, você bota aqui, Nath? Não bota. Bota, pai, bota, bota, bota! Não bota, não bota, nível 5 ali. Tá, pelo menos forçamos o cara a ficar aqui, ainda. Né? Me ajuda, Maqui. Talvez, mano. Talvez é o caralho, tá achando Ui, que eu vou deixar no o Renatinho? Nunca me deixou, velho, na moral, Marquinhos. Vou mandar 80 sub nessa live agora, mano. Obrigado, velho. Pop de sum pro Renatinho aí, viu, família? Mentira, mentira, mentira. Eu falei, eu falei. Caralho, boa, velho. Agora, qual que é a chance do Nunu vir com uma bola imensa na nossa cabeça aqui? Muito alta. Sabe o que, que me salvou, galera? O smite no minion, bota fé? O smite no não, o minion por causa da runa caça Voraz, mano. Ele me salvou, velho. Que loucura, né, velho? E o Nunu, como ele ficou top, freezando a Wave pagando de gostosinho, de cachorrinho, isso atrasou o recalho dele. Atrasando o recalho dele, ele não conseguiu acompanhar a mid. Mais uma vez, você foi Eloy, hein, mano? Valeu, Renatinho. Você tem algum pequeno, uma pequena info do Nunu, mano? Mano, ele tá, hoje tá nos galos. Tá nos mano, o cara quer que nós dive o fight, velho, calma aí, fio. Pera aí, tá no lobo então. Acho que é melhor eu dar B, mano, do que fazer playzinha, mas falta pouco tempo pro meu item, mano. Pode falar. Tem, mano, passa, fica passando vontade não, mano. Tá bom, tirar um monte do mal fight aqui, já tá beautiful. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir doidão, agora você sustenta bom. a bomba. Corre não, vai amigão. É seu, é Nossa. seu, Renato. Não, é nosso, é nosso. Ah, velho. você tem que acertar, você né? tem que acertar, mano. Não, no, no, não, não tem que acert... pressão não, mano. Cuidado do seu jogo aí, cara. Vem, vem, vem, vem, anima, anima, ele, não, vem não. Cuidado, cuidado, Ah lá. Tô botando pressão em mim, vai usar, ah lá, eu tô aqui. Vai, ah, é no time range! Vai, Ash, é, mata ele! Meu Deus, eu tô tentando voltar <risos> no time range. A gente faz algo aqui? Vou, vou pagar de gatinho, se liga. Tô olhando, tô olhando. As oito da paz Ui, esse dia aqui, Marquinhos, muito longo muito Deixei louco. parado, deixei parado pra você, Sim, meu ó. brother. Obrigado, obrigado, pô. No luta sem ult. Eu vou, Não. viu? Eu quero avisar que eu vou. Você quer avisar? Vambora, então. que minha tela Mano, esse lag tá foda Mas pelo menos eu matei o cara Tá estranho jogar, véi Mas ainda bem que eu não cancelei os auto-ataques, tá ligado? O Nunu tá lá no pitch já fazendo Chega aí, chega vamos bater nele Mano, eu controlo até aqui véio. Nossa Onde? Marquinhos, só vai Tá sem flash, gente. Ai, mano, ela tacou certinho. Não é possível você que eu vou morrer pro Ignite, mano. Tá, foi bom. Foi bom pra vocês, tá ligado? Pra mim não foi, porque eu, eu morri com a jungle inteira up. Mas se foi bom pro meu time, tá tudo bem. Se vocês quiserem levar a torre, sinta-se à vontade, meu príncipe. Chega aí, chega aí, cheguei, cheguei. Cena sem, sem, sem flash? Sem flash. Ah, tem um Arnold eu tô. Vem, vem, vem, desanima não, desanima de mim não. Bora. Ah, que é isso aqui, Nuno. Pô, não faz essas brincadeiras não, pô. Vou ficar no um cantinho aqui Ah! Vai dar dano! Ai, fiquei no cantinho, Bora, vai, bora, bora, bora, bora! Puta que pariu, Yumi! Ah. Caralho, e muito no cantinho, mano! Caralho, Yumi God, velho, salvou mano. <risos> limite do cantinho, velho. A dúvida pariu. é, mano, eu vou morrer pra Zoe aqui, sim ou não? Nossa! <risos> Entra em mim, gatinho! <risos> Meu Deus! Ai demais, Marquinhos, acho que você pediu, mano. Você Sério, velho? Pode, mano, é. Não, ele sai ao vivo, humilde. Ele não é tão bobo assim, não. Ele só tem cara. eu não digo mesmo dela. Vai. Nossa, eu ia tomar uma pedrada no coco que eu nem vi, velho. Ixi, cadê a voz? Bora. Cadê a Yuma entrando em mim? Foi boa, foi boa. A intenção foi boa. NT, NT, NT, NT, galera. NT. Você entendeu, né? Ah, não, não, não, beleza. Boa. Tá. Olha quem que eu encontrei! <risos> ah, mano, tá com um de vida. Não, caralho. Ai, eu, eu, eu tinha que ter duas ult pra estar certo, mano. Oba! Nossa, O Ele correu longe, hein, mano. Ah, mano, era que ataque QR, aí eu ia voltar lá atrás e arrebentar esse Nunu junto com o Renatinho aqui agora, ó. Caralho, mas isso eu tô com muito dano, mano. Tá ligado que é nosso, né, Marquinhos? É impossível você não roubar isso daí. Acho que você zicou, mano. Não, mano, é Nunu, vamos... fi, é Nunu, é Nunu, não sei irmão, se você tá Não, é, é eu e você, fi, é, não é qualquer um, não. Marquinhos, voltar com 3k, tu entra, rouba... Não, pô, não, não, não, não, não! Vai, vai, Marquinhos! Falei, porra, é nóis, Marquinhos! Caralho! Mano, ainda bem <risos> que eu só esvitei... Nossa, eu babei. Ih, deu passei na webcam. Ainda bem <risos> que eu só... Tá ligado, mano? Escutei o Renatinho, <risos> mano. Ele foi me oh o Renatinho foi me guiando Só agradece a Brabinha. Nossa, matamos todo mundo. Aí eu otei porque eu fiquei com medo de tomar uma bala, mano, igual foi daquela esse vez. Né? cara. Ele é da hora, esse menino aí. Corre, velho. Ai, gente, faz essas graças aí. Eu Agora tem uma homem dentro mas... de mim, mano. Eu deixar o Varus morrer, mano, só de luz. Nossa, esse Varus. Dei meu dano aí, morri de uma forma meio estranha ali, mas tá bom. É. É, tá bom. Mano, os caras tá até agora se xingando, mano. Que isso, velho? Já... Dou conta desses caras não, velho Não dá, não dá, não dá. É...